Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, hoje é dia de Maldade Total. Hoje é dia de Freelassers. Hum. Fala aí meus queridos, tudo bom? Hum. Aqui é Jorge, Jorge e Vegão. Hoje é dia de Maldade Total, hoje é dia de Freelassers. Meus queridos, e hoje Jorge o Vecão vai mandar uma mensagem aqui para uma menininha. Sim, ela tem sete anos, o nome dela é Júlia. e ela é fã de Jorge. Julinha hum, aqui é Jorge, o Vecão, hum. era Então é isso aí, meus queridos. Hoje em é dia de mal tarde. Vamos pegar alguns shirlecs. Para você acabar com todos eles. A ideia é a seguinte: a tonalidade do backing track é Ré. E você já sabe, Ré também é do Devil Na corda de número 4 é 15. Na corda número 3 é 14. Notinha lá. Na corda de número 2 é 1. Certo? É 15, 14 e 13. E aqui na mesma corda, ainda você vai trabalhar Dó e yeah. Ré. Certo? Na corda 1, um, Fá, Sol, Lá. E aqui você vai fazer o Shirmlex gostoso. Você está na pentatônica, todo meloso, é meu caro. Deixa no lex. Certo, você pode fazer variações Teve uma época Sim, há muitos anos atrás Eu ensinei o Paul Gilbert Algumas variações Essa era uma Depois fazia essa dobrinha e depois um vai e volta gostoso, inclusive ele usou até numa videoaula dele, vagabundo. Você entendeu, pequeno cafanhio. Essa é a dica de Jorge Buffel. Espero que você tenha gostado dessa Freelances. E acabou. É isso aí, meus queridos. Nos vemos numa próxima. Jorge Buffal.